Antes de eu começar, gente, não esqueça, já dá um like nesse vídeo, compartilhe, deixa um comentário aqui se você tem alguma dúvida que eu vou adorar responder você, tá bom? O serviço de aulas particulares, ele é bem antigo, mas até hoje é muito procurado por pais que se preocupam com o melhor ensino para os seus filhos, não é mesmo? Existem muitos professores, ou pessoas que dominam determinados assuntos, que abrem seu próprio negócio em casa ensinando crianças e jovens. Tarefa essa que contribui muito para o desenvolvimento de diversas matérias curriculares ou extracurriculares e até também as aulas de línguas estrangeiras. profissional liberal é uma opção que pode ser muito rentável porém abrir uma escola pode ser muito mais lucrativo pois possui mais estrutura né e organização para receber mais alunos sendo que as aulas particulares o número acaba meio que limitado não é mesmo vamos entender um pouco como funciona para formalizar uma empresa de aulas particulares você que quer abrir um negócio de aulas particulares deve ter em vista uma forma de divulgação que aumente a procura no setor e nada mais interessante que a internet. É importante pensar em divulgar em sites onde as escolas elas estão anunciando, não somente as escolas, mas também empresas de material escolar, uniformes, ok? Além disso, você pode ir até as lojas do segmento escolar e deixar cartões de visita por lá. E não esqueça de fortalecer a divulgação do boca a boca, viu? Ofereça bônus para quem indicar pessoas. Você pode colocar cartazes em lugares estratégicos que sejam vistos pelo público-alvo, ou seja, perto de escolas e cursos preparatórios. Uma boa alternativa é você criar um canal no YouTube para ensinar. Você faz vídeos rápidos, com várias dicas e ensina um pouco, mas trabalha com foco na venda de cursos que pode ser online ou presencial. O investimento inicial para você começar a dar aulas particulares tem algumas variantes. Depende da estrutura do seu negócio. Se você optar por trabalhar em casa, é importante que reserve um espaço para isso, com um quadro, um lugar para o aluno sentar, uma mesa para ele colocar os materiais, ok. Mas se você pretende montar uma estrutura maior para que possa atender mais alunos, precisa pensar num projeto parecido com sala de aula. Com várias carteiras, além de precisar de um ambiente bem espaçoso, bebedouro, banheiro disponível, um professor capacitado para lecionar e um bom sistema de ventilação e segurança. Outro diferencial que você pode ter é uma biblioteca com livros relacionados ao seu nicho. Assim, os alunos eles podem fazer pesquisas. E não esqueça que você precisa disponibilizar computadores para essas pesquisas. Muita gente gostaria de saber que tipo de serviços né, que uma empresa de aulas particulares pode oferecer. Mas depende da sua especialização. Se você for profissional de matemática pode trabalhar esse segmento. Se você é artesão, pode utilizar o seu know-how e montar turmas. Existe uma grande variedade de assuntos que você pode abordar. Basta apenas que seja especializado nele. Você pode criar turnos de manhã, tarde e à noite. E normalmente as aulas particulares de reforço elas não costumam ser todos os dias, isso te dá possibilidade de ter uma quantidade maior de alunos. E para você formar os valores da sua hora-aula, depende de alguns fatores que são bem importantes. Localização, concorrência, investimentos que você fez na sua escola e os serviços que você oferece. É muito importante que você pesquise os preços aplicados pelas escolas ou professores particulares aí da região e não fuja muito disso. Para você poder se organizar e entender sobre o perfil empreendedor e como começar a empreender, eu sugiro esse e-book que eu vou deixar aqui, ele te mostra de uma maneira simples e direta o que você precisa fazer. Lembre-se, será a sua responsabilidade compreender as dificuldades de cada aluno e ajudar ao máximo para que ele compreenda os assuntos, não é mesmo? Que apresenta grande dificuldade. É importante que você esteja de acordo com as normas do MEC caso opte por abrir uma escola. Então entre em contato com eles ou procure um contador aí da sua região para fazer do jeito certo. E para você estar sempre por dentro das estratégias de marketing e aumentar os lucros das aulas particulares, você precisa se atualizar sempre, estar de olho em tudo que vem acontecendo no setor, seja participando de feiras ou estudando sobre os artigos que saem na internet. E quando nós falamos em relacionamento com o cliente, é importante que você monte uma boa estratégia para isso. Até porque se você estreitar o teu vínculo com os alunos e pais de alunos, no caso de menores de idade, mais credibilidade e confiança você vai passar. Caso você tenha um bom dinheiro e opte por abrir uma franquia de aulas particulares, eu separei algumas aqui para te mostrar, tá bom? Mas lembrando que no meu e-book 50 formas de empreender vai ter também esse assunto lá, inclusive o link de todas essas escolas que eu passei aqui e de repente até mais algumas. O e-book, logo ele vai estar disponível, eu vou comercializar ele em duas partes. Por que duas partes, gente? Porque ele é muito, muito longo. Então, eu não cheguei nem na metade dele ainda e já está com 100 páginas. Por isso, eu vou dividir em dois. Então, ele vai ser um e-book aí de um pouco mais de 100 páginas cada parte. Porque como ele é para leitura no celular ou no tablet ou no computador... Se ele tiver muitas páginas, fica muito cansativo e também muito pesado, porque ele é cheio de imagens, né, de inspiração, tá bom? Vamos voltar então para as dicas aqui das escolas, caso você queira montar uma franquia. Number one em idiomas, é, o investimento inicial é de 16 mil, reais, tempo de retorno de 11 a 36 meses, tem 135 unidades... Ensino de idiomas Educatec Brasil, o investimento é a partir de R$ 23 mil, reais. o tempo de retorno de 10 a 18 meses, tá? Tem 23 unidades, ela é um centro de ensino de cursos profissionalizantes, idiomas, informática e beleza, ok? É ginástica do cérebro, investimento inicial R$ 30 mil, reais. tempo de retorno de 12 a 24 meses, tem 12 unidades, tá? Ela trabalha com cursos e treinamentos de ginástica do cérebro, workshops e palestras para empresas e escolas. Pingos English Center. Investimento inicial é a partir de 30 mil reais. O tempo de retorno, de 12 a 36 meses. O número total de unidades, quando eu pesquisei, tá, gente? Pode mudar. 23 unidades. Ela é uma escola de inglês para crianças de 2 a 10 anos. A outra escola é a PBF, inglês e espanhol. Investimento inicial, R$ 35 mil. Reais. O retorno é de 12 a 24 meses tem um total de 102 unidades ela é uma escola de cursos de inglês e espanhol a outra escola é prepara cursos profissionalizantes o investimento é a partir de 60 mil reais o tempo de retorno aí desse investimento de 18 a 24 meses ela tem hoje 472 unidades então ela trabalha com cursos profissionalizantes em diversas áreas Sigbol Fashion, o investimento é de a partir de 80 mil reais, retorno de 12 a 21 meses, número total de unidades 18, quando eu pesquisei, tá? Ela trabalha com cursos profissionalizantes na área de confecção. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, hoje foi um vídeo bem rapidinho mesmo, tá? Mas é um vídeo bem interessante que pode te ajudar em casa, porque eu sei que tem muita gente em casa que detém conhecimento e pode sim ganhar dinheiro com esse conhecimento que você tem, com essa expertise né, que você tem. E eu não posso deixar de dar os meus recados, tá? Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber todo o nosso conteúdo fique de olho nas minhas redes sociais o meu instagram é @josianeamorinhooficial. josiane eu coloco vários vários stories lá falando sobre diversos assuntos mas o stories ele fica somente 24 horas né então se você não tá lá seguindo você perde esse conteúdo que é bem precioso outro recado que eu quero dar para vocês é com relação ao imersão no empreendedorismo que é uma palestra, gente, que a gente vai fazer aqui em Curitiba no dia 22 do nove. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você que é daqui de Curitiba para você poder comprar o ingresso. É um ingresso muito barato, super em conta, que vale muito a pena para você, porque nós vamos ter pelo menos oito palestrantes de várias áreas. Então eu vou ter lá. Um contador, um administrador, um jornalista, uma consultora de negócios, uma master coach, terapeuta, um profissional de marketing para poder ensinar você a, a trabalhar o marketing digital da sua empresa. Gente, é um evento que tem uma grandiosidade assim, mas é, é, é incrível, sabe? Eu até fiz um stories no Instagram falando sobre o evento e dando bastante detalhes. A live que eu fiz agora na quinta-feira passada, eu falei bastante sobre esse evento, então eu dei o currículo de todos os, os palestrantes, vale a pena, vale a pena você participar. A gente vai ter também uma youtuber famosa, ela tem mais de 80 mil seguidores, ela vai lá falar sobre a experiência dela, bem legal, tá maravilhoso, tá incrível. E a gente está estudando ainda a possibilidade de fazer esse tipo de evento online. Estamos colocando no papel, tá? Não sabemos ainda quando que isso pode vir a pode acontecer, mas vai acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo rápido, como eu falei, tá? Deixe um comentário se você tem uma dúvida. Dê like, compartilhe essa minha mensagem, porque é importante. Tem muita gente em casa... Que tem um baita conhecimento, mas ainda não sabe o que fazer com ele. E eu sei, através desse vídeo. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!